E não uma RSS dentro da própria infraestrutura. Nunca é assim, está sempre confuso. Então, assim, conviver um pouco com essas diferenças, nenhum dos dois lados ganha, os dois lados existem dentro da comunicação digital. E aí, como é que a gente vai equilibrar? Mais um, um outro paradoxo aqui. A ideia dessa transformação de cultura de relacionamento, né? então, o conceito de feudo e confraria, muito diferente. Eu posso criar o meu feudozinho, garanto o povo que está no meu entorno, informo aquele grupo e não passo para fora. E confraria a ideia, então, dessa coisa mais coletiva, onde todos compartilham sem precisar delimitar a informação. Um outro problemite aqui é o uso da cultura de rede. né Então, uma coisa é você usar a rede quase que por default, né? aquele curado. Você vai clicando, top, top, top. Você nem que se, se condiciona a um determinado modo de usar, que é o que a gente chama aqui o uso uh, da colaboração involuntária, porque eu vou deixando rastros. Eu, às vezes, Uh, sei lá, estou escrevendo Meu blog uh, Aí vai estar tá lá escrito ah, as, os, os posts mais acessados Isso é um rastro, um voluntário Tanto que se clicou, ele apareceu Uma outra coisa é usar A rede de uma forma uh, Formal, uh, voluntária Então o que eu falo A rede dos eiros né? O blogueiro, o twitteiro O orputeiro Na hora em que eu me dou trabalho de ir para um ambiente específico de compartilhamento, um ambiente específico onde eu me, expo, me exponho para outros. Então, o uso da rede tem um formato diferente do que este formato involuntário. Eu vou até este ambiente e faço alguma coisa deliberadamente. É diferente do que ficar clicando ou aparecendo lá quais os itens de, mais pesquisados no Google e coisas do gênero do que fazer aqui, desta forma mais uh, explícita né, no uso da rede. <risos> uh, aqui estão os meus endereços, Twitter, o e-mail, os sites que a gente trabalha. Fico à disposição de vocês, mais do que perguntas.